Que energia aterrorizante, suficiente para evaporar meu escudo protetor, agora eu entendo a fonte do poder do imperador dos raios. Você põe as ondas eletromagnéticas que enchem esta fortaleza ilimitada diretamente para dentro do seu corpo e as transforma em energia elétrica. Faz isso naturalmente, como qualquer criatura viva se alimenta com aquilo que come. A única diferença é que a energia nesse lugar é inesgotável. E por causa disso, até eu fui empurrado para tão longe. Para tão longe? O que significa para tão longe? Depois de tanto tempo eu me pus num canto. Isso não pode ser verdade. Ainda não. Não por um bom tempo. Eu ainda tenho espaço para as minhas manobras. Isso não basta. Essa exibição de força ainda não é o suficiente para manifestar o verdadeiro poder de Kurou do Acapane. Cada vez mais você deve se tornar o imperador dos raios. Se tornar cada vez mais o tirano irado. Desapareça! Desapareça! É. Agora, a faltam apenas 15%. 14, 13, Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, treze, dois, um. Me diga o que você acha que está fazendo, Jindy. Mesmo sem a minha permissão. O Imperador dos Raios está desaparecendo. A caixa de Pandora ainda não foi aberta. É isso mesmo, chacal. Bom, é você? Por um acaso, você teve um sonho?